Fala, pessoal. um folheto bem na hora do vídeo, ó. <risos> cara, à noite, calma, galera. Logo à noite, vamos para nosso vídeo, né? Bora. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedor Digital. Para quem já me conhece aqui, já me acompanha no meu canal. Cara, eu falo que sabe que eu já falo muito aqui sobre o marketing digital, sobre empreendedores online, tudo que engloba um negócio na internet. Tá, sou gestor de tráfego, e também produtor, com muito orgulho, tá. Trago para vocês aqui todas as ferramentas que vocês necessitam para você empreender na internet, tá bom? Nesse conteúdo de hoje, eu vou trazer para vocês uma ferramenta, um buscador de interesses ocultos dentro do Facebook, uma ferramenta super grátis que você vai estar utilizando a partir de agora para você descobrir os públicos que têm interesse pelo teu produto, ok? Então fica comigo, assista essa aula aqui até o final, porque vai ser muito foda. Depois você vai me agradecer tudo isso aqui que eu tô fazendo com você tá mas antes de tudo para ficar melhor aí no canal para ficar mais dinâmico cara dessa aqui embaixo já se inscreve no meu canal e deixa seu like seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder tá até tá crescendo mais evoluindo muito tá bom gente então sem é muita enrolação não esquece de poder se inscrever no canal poxa olha aqui para mim se inscreva no meu canal poxa, se inscreve no canal beleza se inscreve no canal pelo amor de Deus para você não perder nenhum conteúdo besta Oxi então, bora pro nosso conteúdo aqui que eu gostei de para você aqui na tela do meu computador. Bora! Então, o processo aqui é bem simples, beleza? Você vai vir aqui no Google, você vai digitar aqui, ó, buscador de interesses do Facebook. Clica aqui, ó, não vai dar um enter logo mais aqui sempre vai aparecer para você aqui na primeira opção que okay? Se não aparecer na primeira opção vai aparecer aqui no meio tá aqui embaixo ok mas fica tranquilo que com isso eu vou te ajudar porque okay? eu vou deixar para você que o link da ferramenta aqui embaixo do vídeo aqui para você não tá pesquisando não é como tô fazendo aqui junto aqui com você tá para facilitar mais e otimizar seu tempo então você vai clicar aqui ó buscador gratuito de interesse secreto do facebook você vai clicar aqui nele certo e em seguida vai abrir para você que é essa janelinha certo? Esse essa página aqui. Então fica tranquilo. Beleza? Se abrir para você aqui, tá? Tem que esse link, ó. Tá vendo esse link? Em muitas situações, se você não tiver quanto ao conta do Facebook logada a essa ferramenta, tá? Então você vai dar só continuar, OK? Continuar como você mesmo, beleza? Você continua, vai cair para você nessa página. Certo? Bem simples. Daqui vai aqui, ó. E aqui logo mais em seguida tem esse link, ó, tá bom? Você vai clicar aqui nesse link, beleza? E a partir de agora você vai ter acesso à ferramenta 100% gratuita, tá? Você não paga nada para utilizar. Então, uma ferramenta é muito top para você descobrir, você buscar públicos, tá? Específico que ao qual seja relacionado ao seu produto. Então, é bem legal. Eu sempre utilizo essa ferramenta, tá? há muito tempo que já utilizo ela. Então, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês para te ajudar, ok? Aqui no canal, beleza? Então, aqui okay, ó, você vai vir aqui, digitar aqui um, uma palavra-chave, por exemplo, né? Se você tem um produto de de moda, por exemplo, né? Um produto que você está tá querendo vender para o um público feminino, por exemplo. Você coloca aqui, ó, moda, que é moda, tá bom? Coloca aqui, ó. Você vê aqui, ó. Em pesquisar interesse. Clique aqui, ó. E olha só o que, que acontece. Diversos públicos para você estar tá anunciando, para você testar, tá? Ó, tem acessório de moda, tá bom? Muito grande o público. Olha só o tamanho do, do público aqui, ó. Bem grande. Tá? Design de moda. Então você pode estar tá pegando esses públicos, tá? E separando. Eu costumo fazer o seguinte: pegar o um público aqui, ó. Cê, um exemplo, né? Acessório de moda, deixa eu pegar aqui, ó, copio e coloca aqui no bloquinho de notas, tá bom? Vem aqui, ó, coloca aqui, ó, no meu bloquinho de notas, certo? Ó, gosto de manter tudo, tudo organizado, beleza? Vem aqui, ó, de novo, certo? Então, eu aqui que design de moda, por exemplo, né? A semana de moda, então posso estar tá escolhendo aqui, ó, o que pública aqui, ó, beleza? Eu vou colocar aqui no meu bloquinho de notas para mim chegar lá no Facebook e subir para lá quando eu for fazer minha campanha, certo? Então, ó, você pode estar tá escolhendo que diversas, tem muito, tem muito, muito, ó. Então, tá moda maior, por exemplo, aqui, ó. Você pode estar tá vendo o tamanho dos públicos aqui do lado aqui, tá? A para parte propor facilidade para propor aqui é um novo conhecimento, tá? Um novo entendimento e também é para você estar tá aplicando, gente, tá bom? Usa muito essa ferramenta que vai te ajudar bastante, tá bom? E já tá tudo aqui já, né? Na parte de sugestões está aqui, ó. Tudo, tudo, tudo, tudo que tu precisa, tá? Para você estar tá buscando um público para você testar na tua campanhas de anúncios certo então você pode colocar aqui ó, ah, é moda nós pode colocar também por exemplo aqui de confeitaria tá? Ó, confeitaria por exemplo se, se você tem um produto de confeitaria você pode colocar aqui ó confeitaria beleza ó temos aqui ó confeitaria temos aqui tá vendo ó confeitaria aqui ó certo ah, você pode colocar aqui ó ah, eu quero zerar isso aqui eu quero, eu quero limpar essa tela aqui essa vem aqui ó só dá um enter aqui, só carrega, só dá um f5, só carrega a tela que a tela zera novamente. Então a ferramenta é bem simples, muito fácil de mexer, bem fácil mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui um outro aqui, por exemplo aqui ó, eu vou colocar aqui é, vou colocar aqui carro aqui ó, carros, vou colocar aqui, carros por exemplo, tá? Olha só, tá? Temos um público aqui gigantesco, né? Com interesse em carros, por exemplo, né? Temos aqui, aluguel de carros tá bom? Temos aqui também o Sedan, tá? Temos aqui vários aqui, ó. Tá bom, esses públicos aqui para você tá testando lá no teu gerenciador, cara. Muito top essa ferramenta, vai te ajudar bastante, beleza? E agora, para aproveitar esse momento, tá? Se você ainda não vendeu como afiliado, pessoal, se você ainda tá empenando, tá? Tá comprando diversos cursos que é o qual eu realmente só ensina baboseiras, tá bom? E já foi comprovado, ok? Que 80% dos cursos só ensinam baboseiras, tá bom? Eu criei um meu treinamento de tráfego para afiliados um passo a passo ali só por estratégia direto ao ponto que eu vou ensinar você não ensinar que a sua estrutura você vender para apenas ali seis reais por conjunto de anúncio e você fazer a sua primeira a segunda e a terceira venda e assim você depende muito de você tá de que você queira vender por dia então eu ensino exatamente como você está vendendo todos os dias meu método né de tráfego para afiliados vou deixar para você que o link tá do meu treinamento para você que embaixo do vídeo aqui de tráfego para afiliado então aproveita essa oportunidade porque tá por apenas 47 reais então, uma oportunidade única para você também estar tá, é, adquirindo, tá bom? E, cara, sucesso nas vendas, tá bom? E qualquer coisa tem meu suporte também, inclusive, tá? Já tá na dentro de uma área de membros. E assim também, é para otimizar e te ajudar, ok? No teu acompanhamento, na tua evolução, tá? Em teu processo aí nas vendas, beleza? E durante o treinamento, beleza? Então, fica tranquilo com isso. Certo, galera? Então, que é uma ferramenta aqui que eu utilizo muito, dá Eu faço muitos testes, inclusive. Tem muitos públicos que eu já fiz, tá bom? Aqui, ó, tem uma lista aqui, inclusive, que eu já separei, que eu. Quando você apresa a lista, tá bom? Então é bem legal, faça sempre isso aqui. OK? parte de tudo organizado num bloco de notas, você para aí uma, uma folhinha aí, tá, do teu celular, OK? Ou do notebook, computador, separa e separa isso num bloco de notas, tá? Que vai te ajudar muito, vai te otimizar mais aí quando você for subir lá no seu gerenciador, beleza? Então é bem simples a ferramenta, bem bem intuitiva, certo? é não tem mistério que a ferramenta é bem simples mesmo. Beleza? Então, conteúdo bem rápido, bem, bem direto a ponto, tem muita enrolação, conhecimento pra você, tá? Que é essa minha ideia de poder transmitir pra você a facilidade aqui pra te ajudar no canal, beleza? Então, galera, eu sempre recomendo também outros vídeos também aqui meu, aqui. então assista aqui, ó, tá aqui, passando aqui nessa telinha pra você, tá? Pra você estar tá acompanhando também esses outros vídeos aqui, beleza? Galera, um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.